E aí, gente profunda, gente profunda e verde, hoje eu trouxe para você um chá para fortalecer, para potencializar a sua imunidade. Em tempos né, confusos, difíceis, como os tempos que a gente está vivendo, nunca foi tão importante você ficar aqui para aprender a fazer esse composto de fitoenergética. Então, fica aí que eu já vou falar. Solta a vinheta, pessoal! Como muitos seguidores aqui do canal da fitoenergética sabem, a fitoenergética é um sistema de cura natural que utiliza a energia das plantas para repor a energia que a gente vai perdendo conforme a gente vai se desgastando. Então você sai de casa de manhã depois de uma boa noite de sono, equilibrado numa boa. Aí seu carro estraga, você não consegue sair para trabalhar. Você bate o dedinho no, no móvel, né? aquele dedinho que dói bastante, você recebe uma ligação da sua sogra e vocês discutem. Então no dia vão acontecendo situações de desgaste profissional, às vezes um desgaste no trânsito, às vezes um problema no banco. Então esses tipos de desgaste emocional vão drenando a sua energia. E quando uma pessoa fica sem energia, sem vitalidade, a imunidade naturalmente baixa, a nossa defesa diminui e você acaba atraindo vírus, bactérias, in infecções e outras coisas né, que entram quando o nosso sistema de defesa está abalado. Nessa história do coronavírus não é diferente e eu acho que o nosso maior desafio agora é manter as emoções equilibradas, é manter as emoções em equilíbrio. Sei que é difícil, sei que o psiquismo da terra toda está afetado com isso, mas a gente precisa. precisa partir de nós, né, querer ter equilíbrio. Só que as plantas estão aí na natureza para nos ajudar, para nos dar uma força. E eu montei o mesmo composto fitoenergético da época do HN1 H1N1, que fez muito sucesso para vocês usarem agora naquela época em 2009 também foi uma pandemia também foi surto generalizado eu lembro exatamente do que aconteceu tá tá muito presente para mim eu escrevi um artigo para internet que viralizou onde tinha esse composto e muitas pessoas que utilizaram esse composto além de manter a calma conseguiram fortalecer a sua imunidade e passaram bem por aquela fase crítica, naquela fase as crianças também deixaram de ir à escola, muitos estabelecimentos fecharam, talvez assim os mais jovens não lembrem disso, mas foi exatamente isso que aconteceu. E como a gente já passou por uma situação similar, eu tenho certeza que a gente também vai passar bem por essa, se a gente tomar as medidas que o Ministério da Saúde está recomendando, eu tô ó, com álcool gel aqui, aqui no estúdio tá tudo limpo, o pessoal passou álcool em tudo, Aqui na empresa a gente está tomando todas as medidas, todos os cuidados. Então, eu espero que você tome os cuidados de higiene necessários, todos eles, inclusive um banho bem tomado todo dia, tá? E que você faça as outras coisas também, porque esse conjunto de coisas é que vai evitar que você se contamine, que a sua família se contamine e vai fazer com que a gente consiga deter né, este vírus, que a gente consiga aumentar a nossa defesa, a nossa imunidade, a nossa proteção para poder lidar com isso. É um momento crítico? É. Mas se você não colocar sua cabeça no lugar, se centrar e lidar com as suas emoções, vai ser muito pior, porque pirar não vai resolver nada, ficar nervoso não vai ajudar ninguém ficar estressado e ficar pensando como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo. Agora é hora de se acalmar e de confiar. E fazer esse tratamento que eu vou sugerir aqui, né, com chá, para que essas plantas ajudem a repor essa energia que você está perdendo com todo esse desgaste. Uma dica boa também é... Uh, não assistir tanto noticiário, claro, se informa, mas se informa daquilo que é pontual, daquilo que é importante. Se você sabe que tem lá um telejornal que no final do dia faz um resumo de tudo que aconteceu, então assiste naquele horário, mas não passa o dia inteiro ligado em notícia de desgraça, porque é agora que a mídia está surfando a onda do coronavírus. Para a mídia o coronavírus é importantíssimo, porque tem um assunto global a ser discutido. Então, claro que a mídia tá aí para informar, mas também tem muita especulação, tem muito terrorismo, entende? Quando a gente fala da conspiração RPR, né, que a gente tanto fala aqui nos nossos conteúdos, é exatamente isso que está acontecendo, tá? É, é querer te dominar pelo medo e fazer você se sentir incapaz. Então, vamos lá, vamos tomar as medidas do Ministério da Saúde e vamos fazer esse composto aqui. Então, nesse composto, a gente tem sete plantas tá? E precisa ser essas plantas aqui, na fitoenergética a gente não usa, assim, substitutos, tá? E a gente não usa uma quantidade grande de planta. A gente usa um pouquinho de cada erva e a gente mistura todas elas num pote e faz um composto. E aí, todo dia, a gente faz um chá com uma pitada desta erva. Então, vamos às ervas, tá? Guaco, pêssego, jambolão, tilha, hortelã, marmelo, são essas as plantas, tá? São seis, desculpa, eu falei que eram sete, mas na verdade são seis plantas. É guaco, pêssego, jambolão, tilha, hortelã e marmelo, tá? O marmelo é muito difícil de encontrar em algumas regiões do Brasil. Caso você não encontre o marmelo, Tá? a gente tem a opção do ip roxo e o marmelo só pode ser substituído por ip roxo porque talvez você vá numa farmácia onde tem um fitoterapeuta que é muito diferente do que a gente faz na fitoenergética e ele vai dizer ah não mas na fitoterapia dá para trocar marmelo por outra coisa não troca porque não vai funcionar o marmelo tem uma função na fitoterapia e tem outra na fitoenergética. Na fitoenergética, o marmelo é um nivelador que vai até o sétimo chakra. Então, ele é necessário para nivelar a fórmula, para balancear a fórmula. Na fitoterapia, ele tem uma função fitoterápica, que é uma função física. E na fitoenergética, o marmelo tem uma função energética, porque é bem diferente, tá? Uh, por exemplo, eu, Patrícia Cândido, fisicamente eu tenho uma força mas talvez energeticamente na minha alma, nos pensamentos, eu tenho um outro tipo de força. Vocês entendem isso? Ah, para carregar uma caixa eu tenho um tipo de competência, mas para dar um conselho eu tenho outro tipo de competência. Então com o marmelo é a mesma coisa, certo? Fisicamente ele funciona de um jeito, energeticamente ele funciona de outro. E o hiper roxo tem uma função parecida com a do marmelo. Então se você não encontrar marmelo, pode ser o hiper roxo, tá? Outra coisa, é difícil encontrar pêssego em forma de chá. Na fitoenergética a gente usa qualquer parte da planta, então se você tem um pé de pessegueiro na sua casa, você pode usar a folha, você pode usar o caule, você pode usar o fruto, você pode usar a raiz. Se você tiver dificuldade de encontrar chá de pêssego, pêssego em chá, porque aqueles de saquinho às vezes é uma planta fake, né? eles põem ali... Polpa de hibisco com aroma artificial de pêssego. Daí não é pêssego, não tem DNA do pêssego. Então, se você não encontrar o chá de pêssego, usa o pêssego. O <risos> que, que eu fiz? Eu não encontrei chá de pêssego essa semana. Eu descasquei, aí eu peguei a casca e desidratei a casca para fazer o chá. Coloquei no forno a 50 graus, ela desidratou eu piquei em pedacinhos e misturei no composto. Ou então você corta um pedacinho da fruta e põe ali na água quente para fazer o seu chá junto com as outras plantas desidratadas, tá bom? É fácil de resolver. Como pode ser qualquer parte da planta, eu posso usar a fruta. Então vamos repetir as plantas que vão no nosso composto. Guaco, pêssego, jambolão, tilha, hortelã e marmelo. Se não encontrar o um marmelo, porque às vezes é difícil em algumas regiões do Brasil, você usa roxo, ok? Aí você substitui, não é para colocar marmelo e roxo, não. Caso você não encontre o marmelo, você usa roxo, beleza? Aí você mistura todas essas plantas num, num pote, tá? E você vai fazendo chazinho com Pitada. Na fitoenergética, a gente não precisa aquele monte de planta que vai na fitoterapia. É uma pitadinha. E você prepara uma xícara desse chá de manhã, outra tarde, ou uma tarde, outra noite. Você vai tomar duas xícaras por dia, com quatro horas de intervalo ou mais entre as duas aplicações, tá? Então é importante você entender que entre os dois chás do dia tem que ter quatro horas Se não tem pessoas assim, ah, vou tomar um chá às oito da noite e outro às dez da noite não é assim, tá? Você precisa se organizar e já que provavelmente você vai estar em casa de quarentena caprichar nesse composto, porque esse composto vai ajudar a fortalecer a tua imunidade fez o chazinho não pode ser com água fervendo, tá? E nem pode ser com água que vem aquecida de fontes elétricas. Então, a gente não usa água de micro-ondas, a gente não usa água de chaleira elétrica, a gente não usa água que tenha sido esquentada em alguma coisa que tenha energia elétrica. A água tem que ser aquecida no fogo. Se você não puder aquecer a sua água no fogo, você faz com água fria, porque funciona igual, tá? Até para criança, você pode dar para seus animais de estimação, esse chá, você pode... Dá para os seus filhos, até para as pessoas de idade, ou então para você, pro seu marido, enfim, você pode fazer para todo mundo, ele não tem contraindicação, porque usa bem pouca planta, tá? E você pode fazer na água fria. Então, tem muita criança que não gosta do gosto do chá. Faz na infusão a frio que a gente chama. Coloca a água fria, coloca as plantas ali dentro, e tanto com água quente quanto com água fria, no momento que você deixa as plantas mergulhadas na água, você precisa fazer uma oração sobre o chá. Então, vamos supor que a minha xícara, né, já esteja aqui com as plantas aqui dentro, tá? Eu vou impor as mãos e fazer a oração da minha preferência. Não importa se você vai cantar um mantra para Krishna, não importa se você vai rezar um Pai Nosso uma ave-maria, ou se você vai imaginar as cores da fitoenergética, que é verde e prata, né? Essa camiseta tem bem as cores, ó, verde e prata. Você pode imaginar verde e prata, que também vai ativar o seu chá. Então, as plantas, elas precisam de uma ativação de energia. Se você é ateu, não acredita em nada, esboce um sentimento de gratidão pela vida daquelas plantas, né, que estão se doando para você. Se você é católico, reza um Pai Nosso. Se você é reikiano, faça os símbolos de reiki no chá. Então, crie o seu mecanismo para ativar o seu chá, para ativar as suas ervas, para sua imunidade, tá? E aí, você bebe esse chá duas vezes por dia. É muito importante que você prepare o chá cada vez que vai beber. Não deixa pronto e nem guardado na geladeira. Se você deixar ele pronto, fora da geladeira, a ativação dura até duas horas e depois tem que jogar o chá fora. Se você uh, deixar na geladeira, vai perder toda a energia do chá porque a geladeira é ligada na luz elétrica. Então a energia elétrica, ela interfere totalmente na energia da planta, tá? Ela descaracteriza a planta, a planta se perde, ela não sabe mais quem ela é por isso que a gente não esquenta a água de forma elétrica e por isso que a gente não liga nada elétrico, né, perto do chá. Não dá para deixar o chá perto de tomadas. O bom, se você tem um altarzinho na sua casa, se você gosta de cristais, né, de incenso e tal, é deixar esse pote de ervas por perto, porque o cristal ele consegue neutralizar energias negativas, energias intrusas, né. Então essa é minha dica para fortalecer a sua imunidade. Nunca foi tão importante você usar tudo que você sabe. Quem é aluno da Luz da Serra, que adquiriu nossos cursos, que se matriculou nas nossas formações, que estudou Aura Vibe, Aura Love, Aura mana, Chamado da Luz, Fitoenergética, nunca foi tão importante a sua ajuda para o planeta agora. Então, se você tem acesso à internet, se você tem nossos livros, estuda nesse momento, retoma os temas. Começa a praticar a fitoenergética de novo. Se você deixou de lado alguma coisa, começa a fazer. Porque a sensação que eu tenho é que a gente se preparou durante tanto tempo para enfrentar momentos como esse que a gente está passando agora. Então, usa o que você sabe. Se você é um reikiano adormecido, ou seja, né? Ah, eu fiz formação em reiki faz cinco anos e nunca mais me apliquei. Agora é hora de aplicar reiki aqui no seu timo, que é a glândula da imunidade. E se você puder, assiste lá no canal Luz da Serra um vídeo que eu fiz de uma hora e meia falando sobre isso, tá? É um vídeo que se chama uh, Coronavírus, Aquilo que Ninguém Falou, Aquilo que Ninguém Contou, enfim, ele tá lá, ele tá super bem visualizado, assiste esse vídeo porque lá tem muitas informações que ninguém tá falando, tá? Então, vai para esse vídeo, assiste, ele complementa muito bem esse daqui. Ele ensinou também lá a fazer o, o composto e lá dentro tem uma sessão de Aura Master para ajudar na imunidade. Então, vamos dar as mãos né, de forma simbólica e usar tudo que a gente sabe para curar o nosso mundo. Agora é a hora de a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu, tá bom, gente profunda? E a gente vai passar por essa numa boa, tá? Contem comigo, me escrevam, me mandem direct, me sigam lá no Instagram, que durante esse período eu tô muito disposta a compartilhar tudo que eu puder para ajudar você a melhorar seu emocional, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.